E aí galera, beleza? Direta com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui galera no GTA V E hoje estamos em North Ankle novamente, assim como no último vídeo, ou no penúltimo vídeo Que eu mostrei pra vocês como seria essa cidade congelada aqui no verão Bom, se você não viu esse vídeo, tá bem legal, é, vou deixar aqui no finalzinho desse, então assiste até o final esse aqui e assim você assiste o que o vídeo passado, beleza? Depois desse aqui. Seguinte, galera. Como vocês podem ver aí... É... Ainda há neve. Bom, pelo menos nesse momento. E... Todos nós sabemos que existe nessa região aqui um alien congelado, certo? Ó, tem um riozinho. Como vocês podem ver, ó. Um riozinho aqui congelado. Isso aqui é uma parada antiga, mas eu vou mostrar... Só pra gente chegar a uma conclusão de que talvez possa ser que a gente consiga tirar ele sem o gelo, né? Sem tá a cidade congelada. Olha aí, ó. Você pode ver que ele tá dentro do gelo, né? ó? Olha aí. O alien. Eu já fiz vídeo, inclusive o primeiro vídeo, tentando tentando tirar ele, o primeiro que eu fiz. Eu já fiz vários, mas o primeiro. Esse vídeo, ele... Eu acho que ele já tá com um milhão de visualizações no canal. E se não tiver, tá beirando um milhão de visualizações. Quando a gente. A primeira vez eu fui o primeiro youtuber, muitos aí fez. Mas eu fui o primeiro a tentar remover ele do gelo. E depois eu tentei usar mod. Tentei usar. O Superman, o Hulk. Outros vários mods aí. Pra tentar remover ele. Dessa vez, como vocês estão vendo. Ó, é visível que isso aqui é um corguinho, né? Não sei se na sua cidade chama assim, mas... Aqui chama corgo. Quando tem aquela... Passa aquele riozinho, aquela aguinha corrente, né? Aquele riozinho. E a gente vai vir aqui, galera. Com a cidade completamente sem neve e sem gelo, mano. Será que ele vai tá aí? Ou será que vai ser possível dessa vez a gente remover ele? Bom, vamos voltar aqui no verão, moleque. Bom, e como vocês podem ver... Olha só como ficou a cidade, que coisa mais linda Sem neve Caraca, malandro, eu tô, tá rodando na TI aqui já, galera O bagulho tá doido aqui, moleque Tá tudo no ultra Cê é louco, só que eu não tô usando nenhum mod gráfico, tá, pra melhorar as cores Coisa e tal, e tal e coisa Mas, ó Caraca, mano Ó, aqui ainda tem um pouquinho de neve essa parte aqui Bom, eu já fiz o vídeo, então não vou ficar andando aqui Mostrando pra vocês o que eu já mostrei Então vamos lá Ó, pode ver que o chão O chão tá meio com... Sabe, tipo, uma cidade que chove Fica sempre molhado e tal Caraca, tá muito lindo, velho Vamos lá no corgo Corguin. Acho que fica pra cá, ó O início deles se eu não me engano Ó, aqui tem uma ponte Não, é aqui? Não, não é aqui, não Mas... Tem uma ponte Não é tipo uma ponte Sabe aqueles locais que passam aqueles... Tu, aquelas canos de tubulação? Aquelas tubulação? Acho que cano e tubulação é a mesma coisa, velho Na verdade, né? É aqui, ó é. Nesse local Não, ali ainda é a ponte Mas, ó, já dá pra... Aqui, ó, ó é aqui? Ó, aqui seria um local onde a água passaria também, ó. Pode ver, ainda o boneco passa por dentro. Ó o realismo, realismo. Ó o realismo. Ó. A água vem daqui, cai aqui, certo? E aqui não dá pra passar. Vamos. é Só dá pra vir de lá, de cima pra baixo? Então é o seguinte... Ó, me parece que ali tá completamente sem água, galera. Olha, isso é um bom sinal. Se ele estiver preso lá ou se não estiver lá, vai ser legal. Mas aí a gente pode, sei lá, tentar puxar, tentar fazer alguma coisa. Mas ó, como vocês podem perceber, aqui é onde, aquele local que eu mostrei pra vocês congelado. E até no mapa aparece ali, ó, que é um rio. Tá completamente sem água, mano. Não tem água, ó, ó. O certo era ficar com a água aqui, né Já que foi descongelado O certo era ficar a água aqui Mas é uma coisa que não, não tá dentro do jogo Então por isso que não tá Então vamos Aqui pra frente As paredricas aí, ó Agora eu não lembro se é nessa ponte Ou se é na outra ponte Eu acho que é na outra ponte Eu acho que é na outra ponte, velho Se eu não me engano Deixa eu dar uma acelerada aqui. Ah, não tá habilitado, velho. Que droga. Vamos pegar ele aqui então, assim, ó. Eu acho que é nessa ponte. Não, não é nessa ponte. Onde onde vem a água aqui, ó. Caraca, de onde vem a água? Olha isso. É nessa ponte aqui, ó. Ah, eu passei por ela, cara. É só uma só, Que vacilão. <risos> é que tá sem água, você se confunde. É nessa ponte aqui, ó. Nessa ponte. Então bora lá, vamos ver se ele vai estar tá aqui Eu passei, eu não vi, velho Caraca, olha ele aqui, mano Caraca Ele tá debaixo da terra, velho Ele não tá no gelo Olha aí Ó, o gelo, mais ou menos aqui, ó Que ele pegava Certo? Tipo uma camada Mais ou menos na metade das pedras eu tô, tent... eu, eu tô colocando o dedo aqui no monitor Mas vocês já entenderam Na metadezinha da pedra É onde fica o gelo, que seria a água E ele não tá no gelo Ele tá na terra, velho Ele tá debaixo da terra Cacete, será que eu tenho... Caraca, a Rockstar colocou o bagulho debaixo da terra, velho Ó, vou colocar mais perto aqui, ó Ué Falando que ele tá estranho, velho Que eu tá em primeira pessoa, olha lá, ó, como é que fica a mão dele, ó Se tá em primeira pessoa, a mão fica torta, velho Que louco, crazy Galera, o Alien, ele está... Debaixo da terra, mano. Que sacanagem, velho. Aí os cambites dele. Olha aí. Maluco. O bagulho tá debaixo da terra, cara. Aí, aí, trollou. Vamos lá. Duas. Três. Quatro. 5 Agora que galera, vocês podem ver que esse alien aqui Ele é bastante diferente Do que, daquele, daquela skin que tem dentro do jogo Tudo indica que isso aqui É realmente um alien, cara Dentro do jogo Não, cadê? Não, velho Aqui, ó Se eu conseguisse colocar uma bomba lá embaixo, velho. Mas é basicamente o bagulho debaixo da terra, cara. Que, que zoado, mano. Vou jogar mais. Vamos lá. Vamos explodir. Caraca, mano. Seguinte, eu vou usar um, um, um mod aqui, que é isso aqui, ó. Mystic. E ele tem um, uma parada de, de limpar a área. Então vamos tentar limpar a área aqui. É, deixa eu ver. Deve estar tá verdinho. É, ó. Vai limpar toda essa área aqui. Pets. Não, não limpou. Objetos. Não limpou. É. Bom, galera. É o seguinte. Como a gente pode ver... Ele... É meio que faz parte de um cenário, não é... Como é que eu posso te dizer? É uma coisa que arrancasse o Amazing Bank Apesar, apesar Que existe um mod Que troca a skin dele, tá ligado? Eu já fiz um vídeo que No lugar desse alien Tinha o Steve O Steve do Minecraft, velho Sim, galera Esse vídeo é um pouquinho antigo, mas tinha o Steve do Minecraft Bizarro, né, mano? Então, não sei qual é o arquivo que eles, usam, que eles usaram pra manter esse alien aí. Mas mesmo a gente tirando aí, mesmo não tendo neve nenhuma, gelo, nada. Ele tá debaixo da terra. Então, é meio que tipo... É, como é que eu posso dizer? Como se fosse uma rua e você tentar arrancar a rua. Né? Dentro do jogo. São coisas que não são é, removíveis. Se é assim que se diz. Mas é isso aí. Viemos aqui mesmo... Sem neve Sei lá, espero que Como eu falei aí no vídeo passado Que eles criam um mod Que dê pra eliminar O alien Desse local Mas tá aí galera, como eu disse Se vocês quiserem ver a cidade inteira Sem neve, o vídeo é bem recente É o penúltimo vídeo que eu trouxe no canal Só você assistir ele, como eu disse Vai ficar aqui no finalzinho e é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado E se gostou, já sabe Se inscreve no canal é, Deixa o seu like Me segue nas redes sociais Instagram e Twitter E também lá no Discord Tá tudo na descrição, beleza? Obrigado por assistir Até uma próxima E foi!